Aqui o Marco do WhatsApp. Quais são as melhores escolhas voltadas para gestão, para os iniciantes? Ó, para quem está começando, Marco, é, melhores escolhas voltadas para gestão, o que, que é importante na gestão? Né? A gestão, gestão financeira, existe a gestão financeira e a gestão de pessoas, tá? É, eu acredito que você esteja falando de gestão financeira você precisa conhecer os seus números, então eu indico que tenha um software de gestão, existem vários no mercado, mas um software que te dê uma planilha né, de entrada e saída financeira, dia a dia, você precisa ter um controle financeiro de entradas, né, quanto que você tem de faturamento, né, de saída, né, controle de estoque, Uh, isso já vai começar a te dar uma direção, mês a mês, como é que você tá. Né? Quando que você vai começar a ter lucro, por exemplo. Né? Você consegue, no software de gestão, é, calcular a, a hora, o custo da hora do seu consultório, por exemplo. Que é importante você ter é, essa, esse valor para te ajudar a precificar os seus tratamentos. Né? Então, qual é o custo da minha hora, qual é o custo de material, enfim. Uh, então, de uma maneira ampla, que eu não consigo me aprofundar aqui, é importante para a gestão. Ah, Carla, não tenho software de gestão, então usa o Excel, faz na mão. Né? É importante ter planilhas de gestão. E o que eu sempre digo, quais são os números básicos para o cirurgião dentista? Não precisa ir muito a fundo nisso, para iniciantes, então, é isso, quanto eu recebi naquele dia, né? quanto eu gastei aquele dia, tá? ter o controle de todas as contas, de todos os custos, tá? de tudo que entra, é paciente particular, é de convênio, é... enfim, entradas e saídas, tá? quanto sobra no final do mês e você, principalmente, ir comparando isso, analisando mês a mês. Né? Ano a ano. Então, julho desse ano, como é que tá em relação a julho do ano passado? A julho de dois anos atrás. Tô crescendo? Não tô? Então, em relação à gestão, eu, eu indicaria isso, tá Marco?